Boa tarde, muito bem-vindos. Eu quase que tive que concorrer com o Bruce, né? Ele terminou e agora eu estou começando a palestra. Quem conhece a profissão de caçadores de tendência? Levanta a mão. Olha, pouca gente. Então, eu sou uma caçadora de tendências há 18 anos... É, eu sou uma profissional que olha para comportamentos do futuro e reconheço padrões repetitivos. É, então, eu vou olhando o que está acontecendo na moda, na arquitetura, no design, na tecnologia, na sustentabilidade, nos livros, na cultura, na mídia, na publicidade. Vou reconhecendo esses padrões repetitivos no mundo todo, interpretando esses sinais, para poder detectar o que são os novos paradigmas do futuro e o que são as tendências emergentes. E para que, para que isso serve? Serve para a gente poder saber qual é a bússola do futuro, seja para empreendedores, para startups, para grandes organizações e marcas. Então, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês esses 18 anos de experiência e eh, os paradigmas, eles são grandes forças, grandes direcionamentos globais do mercado e da sociedade. A diferença entre um paradigma e uma tendência é que um paradigma, ele tem a força de durar 20 anos. Então, vou compartilhar aqui com vocês quatro forças que vão durar para os próximos 20 anos. E eu vou contar, vou relacionar algumas tendências emergentes para vocês verem como é que esses paradigmas já estão sendo tangibilizados e manifestados por vários setores. Eu digo que a gente está vivendo uma grande mudança de era, uma mudança de época, onde a gente está deixando antigos paradigmas, antigos valores, e a gente está começando a ceder a novos valores e a novos paradigmas. Só que a gente ainda está com um pé aqui e um pé ali. É como se a gente ainda não conseguisse soltar tudo aquilo que tem de velho e a gente ainda não conseguisse saltar para o novo. Então vamos ver umas diferenças do que, que, do que, que mudou da década de 80 para cá. Na década de 80, a gente funcionava... Tem pouca gente da década de 80, né? Eu sou da década de 80. É, na década de 80... A gente funcionava sob uma economia que eu chamo economia do olho. Por que economia do olho? Era a economia da visibilidade, do status, da ostentação, da imagem, da publicidade persuasiva. Então a gente podia comprar um produto e se aquele produto ou aquele serviço não entregasse aquilo que prometeu, não tinha problema, a gente não tinha como contar para as outras pessoas que aquilo não era verdade. Então, a gente vivia uma grande economia da imagem. Era super bacana, a gente sair grifado dos pés à cabeça, cheio de logotipos. Isso era era bacana, isso era cool. E a grande área, na década, do, na década de 80, era a moda. Justamente porque a gente vivia uma economia da visibilidade. A gente está deixando esses valores para trás e a gente está começando a ceder a uma economia que eu chamo de economia da língua. E aí vocês vão me perguntar, Sabina, o que, que é a economia da língua? Por que língua? Língua é uma metáfora de um órgão sensorial. A gente começa a entrar numa economia da experiência, numa economia da sensorialidade. Hoje, para o consumidor se conectar com uma marca, com um produto, com o um empreendimento, com um projeto, ele precisa ser ativado 360 graus. Precisa ter cheiro, precisa ter gosto, precisa ter tato, precisa ter experiência. A gente deixa a economia do visível, da visibilidade, e a gente entra numa economia da credibilidade, numa economia da transparência, numa economia da autenticidade. A gente deixa o fazer individual para um fazer coletivo, um fazer compartilhado, co-criativo. Todos esses valores aqui estão ligados é, ao que eu chamo de um valor mais compartilhado. A gente vive hoje uma era que eu digo que é a era da transparência involuntária. Querendo ou não querendo, tudo está emergindo. Né? E hoje as redes sociais estão aí, para poder confirmar, o consumidor é a própria voz, nós somos a própria mídia. E quem que adivinha qual que é a área, a grande área do momento? Quem é tecnologia, a tecnologia é transversal. A grande área do momento é a gastronomia. Por quê? A gastronomia, ela encarna esses novos paradigmas da sensorialidade e da experiência. Na gastronomia não existe mentira, ou você come... Você gosta ou você não gosta? E é por isso que a gente vê cada vez mais um crescimento de livros de gastronomia ou reality shows de gastronomia, justamente porque hoje a gastronomia encarna esses novos comportamentos. Para a gente tangibilizar um pouco esse futuro que está acontecendo, esses novos valores e esses novos paradigmas, eu trouxe para vocês um vídeo do Google. O Google, todo ano, faz uma grande busca... Sobre quais foram as, as palavras-chave mais buscadas. O que, que as pessoas estão pesquisando? E no final do ano lançam esse vídeo. Então vamos ver o que, que as pessoas estão buscando. Opa, cadê o som? Cadê meu som? Vou voltar, hein? Aí, pode soltar. And we'll just see if Mummy talks. Alex? Alex? Alex? Hello, you. This is a miracle rescue. All 13 members of the soccer team are out of the cave. He turns into a superhero set on feeding as many homeless people as possible. This election, we've seen historic voter turnout. Vote. But... An all Asian cast, there's nothing more empowering. Right up into it. yeah! Let the music play! new dance in the outfield. Will you marry me? Laura! Oh, yeah. You're a Laurel too? I was saying the word Yanni. And however difficult life may seem, while there's life, there is hope. <laughs> Kids have the dream, they just want to know that someone cares. We got love for you, it's only right, we gotta to stay together. <laughs> <laughs> you can't do it like that. I'm watching Champions! Yes. Welcome to the show, Chloe Kim! I love you so much, Osako, gracias! Thank for hosting, Life is good. The world is filled with people doing the best they can, you know? who love their kids and would like to live their lives with a little dignity and hope, just like everybody else. Qual que é a mensagem aqui? Boas coisas valem a pena serem buscadas. Por mais que a gente está vivendo uma época de grandes diferenças sociais, políticas, econômicas, com desastres naturais, a gente nunca viu tanto sofrimento humano acontecendo, individualmente, o ser humano está buscando se ajudar. O ser humano está buscando um pouquinho mais de amor, o ser humano está buscando mais inclusão, e mais diversidade. Se eu tivesse que traduzir o que é esse momento de transição, eu diria que a gente está vivendo um momento de busca por sentido. Não tem mais sentido fazermos as coisas sem ter um significado. E quem traz essa consciência são vocês, mais jovens, a geração dos milênios e a geração Z, eu tenho dois filhos, um de 17 um de 15, que justamente percebem o um mundo de uma maneira diferente. Os milênios percebem o trabalho de uma maneira diferente. Na época dos meus pais, trabalho era sinônimo de estabilidade. Então se trabalhava a vida inteira e se calcava degrau por degrau para no final da vida comprar uma casa maior, quem sabe um sítio, quem sabe ir viajar. E depois dos 60, ser feliz. Na minha geração, na geração X, a gente acreditava que trabalho era sinônimo de ganhar muito bem, de sucesso e ganho financeiro. Então a minha geração inventou um termo muito infeliz que chama happy hour. Olha só que coisa mais infeliz, a gente passa o tempo inteiro trabalhando e a nossa hora feliz é a hora que a gente para de trabalhar. E aí vieram os milênios, né? a maioria da do público né? desse festival, e os milênios começaram a trazer a noção de propósito, de um fazer com significado. Então, hoje, se eu sei maquiar, eu vou ser um maquiador profissional. Se eu sei tocar, eu vou ser um músico profissional e vou ganhar dinheiro com isso. Então, a gente está vivendo uma grande busca por sentido, e olha só, as marcas também já percebendo isso. Essa é uma marca chamada Patagônia. A Patagônia produz roupas de outwear, roupas de aventura. E ela tem um conceito muito calcado na sustentabilidade. E olha só, no maior dia de maior consumo no mundo, que é o Black Friday, eles lançam essa campanha, não compre esta jaqueta. Isso seria impensável há 20 anos atrás. O que, que eles explicam? Eles explicam que, dentro dessa campanha, não compre de nós aquilo que você não precisa, porque isso vai fazer pior ao planeta. Então, não comprar com excesso tem um significado naquilo que você compra. E com isso, eles recebem engajamento do consumidor as pessoas não se conectam mais com negócios que não tem propósito, que não têm valor. E olha só, a revista Time lança essa capa, The Mindful Revolution, a revolução do Mindful. Quem conhece Mindfulness aqui, levanta a mão. Pouquíssimas pessoas. Mindfulness é uma técnica de meditação. Mas, Sabina, por que você está falando de meditação numa palestra sobre tendências? Porque... Na década de 70, quem fazia meditação eram os hippies. Os hippies iam fazer retiros e faziam meditação. Meditação sempre existiu. Só que hoje a gente está vivendo uma época de tamanhos excessos, tanta velocidade, tanta falta de atenção. O tempo todo a gente está na tecnologia, na telinha, que as empresas começaram a perceber que se você adotasse uma técnica, uma metodologia de atenção plena, de estar onde você está, as pessoas conseguiam produzir mais. Então, se hoje vocês estão aqui, assistindo essa palestra, mas o pensamento de vocês está em outro lugar, já pensando qual é o próximo evento, o que, que eu tenho para fazer, ou vou mandar um WhatsApp para minha namorada, vocês não estão de verdade aqui. Só estão com o corpo. Então, a gente está onde nosso pensamento está. E aí... É... Hoje, inovação tem a ver com provocar inovação e entregar impacto social com significado. Não basta só inovar, mas a gente tem que impactar positivamente o planeta, as pessoas. As pessoas estão muito carentes de se fazer o bem, de ter mais qualidade, de ter mais bem-estar. Então vou ler aqui para vocês, se você ainda está vendo seu negócio essencialmente como uma fábrica gigante, produzindo produtos ao invés de um sistema que gera resultados humanos reais e positivos, você ainda está preso na era industrial, enquanto o resto do mundo, especialmente o seu cliente, está começando a dar um salto quântico para uma era humana, uma era em que uma vida significa mente bem vivida é o que realmente importa então por mais que a gente esteja num evento de tecnologia eu acredito que a tecnologia é um meio ela não é o fim o fim e o começo sempre é o ser humano então a gente sempre tem que pensar para que eu estou fazendo isso ou para quem eu estou fazendo isso qual é a razão pela qual eu estou produzindo o que eu estou produzindo. E aí, eu trouxe para vocês uma, uma campanha da IKEA. Quem conhece a IKEA? IKEA é uma marca sueca, sueca que produz mobiliário contemporâneo. E ela lança essa campanha justamente para falar de, de que hoje as marcas, as organizações, as empresas ou os, os empreendedores... Não podem mais simplesmente produzir um produto e um serviço sem um maior significado. Então olhem essa campanha como na realidade eles não estão só vendendo móveis. Eles entenderam que o mundo está mudando, que os comportamentos estão mudando, que as famílias estão mudando e vejam o que eles lançam. Pode aumentar isso. 嗨 perceberam qual é o valor para essa criança que chega na casa do pai, divorciado, e encontra o mesmo mobiliário do que na casa da mãe. A gente até hoje viveu sob um paradigma que eu chamo paradigma da escassez. E a gente herdou, desde a Revolução Industrial, um modo de pensar, um modo de fazer... Um modo de consumir que é baseado na escassez. Vamos ver como a escassez funciona. A gente parte do pressuposto que não tem para todo mundo. Se não tem para todo mundo, eu tenho medo que falte. E se eu tenho medo que falte, eu vou cada vez mais competir e criar estoques. E cada vez que eu crio estoques, eu retiro de circulação e eu diminuo o fluxo. Quando eu diminuo o fluxo, eu aumento o custo de transação. Quando eu aumento o custo de transação, eu excluo aqueles que não podem pagar. E quando eu excluo aqueles que não podem pagar, eu, a autoprofecia se autorrealiza. Não tem para todo mundo. E nós todos fomos treinados durante muitos anos, muitos e muitos anos, a pensar no paradigma da escassez. Só que está começando a acontecer uma revolução silenciosa, Pouco a pouco, a gente está começando a ver modelos que desafiam o paradigma da escassez. Então, hoje, se vocês forem pensar os negócios mais inovadores dos nossos tempos, Airbnb, Uber... Né? O Uber é uma das maiores empresas de transporte e não é dono de nenhuma frota de veículos. O Airbnb é uma das maiores empresas de hospedagem e não possui nenhum hotel. Spotify... Facebook, uma das maiores empresas de mídia, e não produz nenhum conteúdo. Somos nós que produzimos. Ou seja, a gente sai de um paradigma da posse de termos bens físicos para um paradigma do acesso. Dar acesso a um número maior de pessoas. E aí, com isso, a gente está começando, mas ainda está longe, mas eu tenho esperança que a gente vai... Consegui chegar aí, que é o que eu chamo de paradigma da abundância. E como funciona o paradigma da abundância? Eu parto do pressuposto que tem para todo mundo. Se tem para todos, eu acredito que vai ter. E se eu acredito que vai ter, ao invés de eu ficar competindo e competindo, eu vou cocriar, eu vou compartilhar, eu vou colaborar. E quando isso acontece, eu aumento o fluxo. E quando eu aumento o fluxo, eu diminuo o custo da minha transação. Quando eu diminuo o custo da transação, eu incluo todos aqueles que não podem pagar. E quando eu incluo aqueles que não podem pagar, a autoprofecia se realiza, tem para todos. Perceberam que não é só um paradigma econômico, é um paradigma de mindset. Então, se a gente começar a mudar o mindset, o mundo começa a mudar. Eu não sei se vocês já ouviram, falar nos 6Ds das organizações exponenciais. Quem conhece um pensador que chama Peter Diamantes, da Singularity University? Depois busquem ali no Google, que não é uma palestra sobre isso. E ele fala como é que uma marca, uma organização, uma startup, ela pode se exponencializar. E o que, que quer dizer exponencializar? Quer dizer ter um Crescimento tão rápido como Uber, como Airbnb, como Spotify, como Netflix. E como isso acontece? Ele diz que existem seis etapas. A primeira delas é digitalização. Então, para qualquer negócio poder se exponencializar, ele precisa se digitalizar. Eu mesma, se eu faço palestra, ou se eu dou curso, de repente, eu tenho que ter um curso online, uma palestra online, eu preciso digitalizar o meu negócio, por mais humano que ele seja. Uma vez que se digitalizou, eu passo por uma fase que chama decepção. É isso mesmo. Porque todas as grandes eh, tecnologias, robótica, realidade aumentada, inteligência artificial, passam por um momento de um crescimento muito baixo, onde a gente acha que não vai vingar aquela tecnologia ou não vai vingar aquele negócio, só que, de repente, aquilo explode. Lembram do fenômeno Pokémon? É mais ou menos isso. Depois, a gente precisa ter um, um, algo que chama disrupção ou disruptividade. E o que, que quer dizer disrupção? Todo mundo acha que disruptividade é fazer algo que nunca existiu. Não. Disrupção é você criar um outro modelo, é você conectar os pontos de uma maneira diferente. O Uber, por exemplo, o que ele fez? Já existia o carro, já existiam os motoristas, já existia o celular, já existia a tecnologia. Ele uniu esses pontos de uma maneira diferente e ele criou um modelo de negócio diferente que começou a desestabilizar outros modelos de negócio, como, por exemplo, os taxistas. Né? Uma vez que a gente faz isso, a gente desmonetiza. E o que quer dizer Desmonetização. 20 anos atrás, e eu vivi essa época, quando eu viajava, eu levava a minha máquina fotográfica e eu tinha um filme Kodak, 24 ou 36 poses, e aquele filme custava caro. E quando a gente ia tirar uma foto, a gente tinha que posar e não podia tremer, porque senão o papel fotográfico ele não valia nada. E depois a gente tinha que revelar as fotos, e isso custava muito dinheiro, né? A gente desmonetizou tudo isso. A gente não compra mais filme fotográfico, nem a máquina fotográfica e nem a revelação. Está tudo no celular. E a gente também desmaterializou. Não tem mais nada fisicamente. Né? Nada, todos esses, é, esses itens estão desmaterializados. E quando tudo isso acontece, a gente democratiza. Então, celular, por exemplo, não importa a classe social ou se é um celular melhor ou pior. Todo mundo tem um e todo mundo consegue ter as mesmas funcionalidades. Ou, ou seja, é algo que já está democratizado. Olha só, 20 anos atrás, todos esses itens é, existiam e hoje eles estão no seu bolso. Né? Ou, por exemplo... Né? iTunes, Google, Amazon, todos esses desmaterializaram vários serviços e vários produtos. E aí para a gente pensar, o que é o nosso consumidor do futuro? Para quem que a gente vai vender? Quem é essa galera? Eu digo que nem é mais a geração dos millennials, é a geração Z. A geração Z é a geração que vai começar a mudar esse mundo. E vamos ver como é que eles pensam. Pode aumentar, por favor? Marketing. Vou voltar. Aí. If you work in marketing, you better start your game. você you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying in ways that will confound you. We won't just watch your ads. We'll expect smart, tailored content based on our social graph, tailored For me. Me. Me. Me. And me. We want to interact with it as we watch it. Not just with touch. but With voice. With gesture. With intent. You better embed everything that is featured with additional information. Social APIs and e-commerce functionality. And we mean everything. Everything. Everything. The car. The skirt. The hotel. The app. Because we expect to double tap on anything to get more information don't worry you'll offset the cost by on selling any lead to those data aggregator type companies we'll spread it through our networks and co-create with you and when we do buy there are normally more of us than there are of you We can change your business in one trade as long as the deal is on augmented reality will be the new reality AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing and purchasing data will make some of us pretty rich. But don't overstep the mark, otherwise we'll block you. Mass blocks kill brands overnight. Vocês me desculpem que a legenda acabou cortando aí na, na configuração. É, e aí, com isso, a gente chega nessas quatro novas forças do mercado e da sociedade, nesses quatro novos paradigmas, que a gente vai ver o que são. O primeiro deles eu chamo de crucial and sustainable, ou crucial e sustentável. Bom, todo mundo já sabe que a sustentabilidade é um ponto importante para qualquer negócio, seja tecnologia, seja arquitetura, seja design, seja qualquer coisa que a gente for criar. A sustentabilidade, ela nasceu como uma tendência então, ela era um assunto de um grupo pequeno de pessoas que estava pensando à frente do seu tempo e estava pensando em termos ecológicos. Eu não sei quem lembra dos ecochatos. Né? Hoje, a sustentabilidade não é uma questão só ecológica, é uma questão social também. Então, a sustentabilidade hoje é um novo paradigma, ou seja, uma mudança de imaginário coletivo global. E... Para falar da sustentabilidade, eu trouxe uma tendência super importante em inovação, que são as cidades inteligentes. É um assunto super importante, o tema das cidades. Eu não sei se vocês sabem, mas cada vez mais vai aumentar o número de pessoas vivendo nos centros urbanos. E hoje as cidades elas são uma espécie de laboratórios para as marcas e para as pessoas, para os projetos, para testarem... E funcionam como uma espécie de laboratório sensível. É, bom, todo mundo conhece a IBM. A IBM não queria mais ser reconhecida como uma empresa de tecnologia, mas como uma empresa de inovação. E o que, que ela fez? Ela tem um departamento de inovação que fica pensando justamente em quais são esses temas mais inovadores. E eles começaram a pensar justamente nas cidades inteligentes. Olha só com uma tecnologia que se chama design, ou seja, com uma forma, com um formato novo, como a gente é capaz de mudar e muito é, a vida e a qualidade das pessoas. Isso aqui é um outdoor, como outro qualquer na cidade, só que acrescentando uma curva ou para cima ou para baixo, eles conseguiram impactar a cidade positivamente. Vamos ver como é que funciona. inteligente. Então, se vocês estão pensando em empreender, as cidades são um tema bem importante. Estima-se que em 2050, mais de 70% da população mundial viverá em cidades. Então, como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai passear? Como a gente vai consumir? Como a gente vai se movimentar? Né? Todo o tema da mobilidade urbana é um tema bastante importante. O segundo paradigma é um paradigma que eu chamo de quick and deep. Quick, rapidez, velocidade, dar às pessoas e ao consumidor aquilo que eles querem sem perder o que eu chamo de profundidade de experiência ou a qualidade de experiência. Se a gente for pensar, nos últimos anos, quase todos os negócios foram baseados no que eu chamo no quickness, ou seja, na rapidez. Um exemplo fácil é a gente olhar para a moda. A moda se baseou no que eu chamo de fast fashion. Né? O que é o fast fashion? O fast fashion, você vai numa loja de departamentos, você tem roupas novas todas as semanas. É, só que quando você vai ter a experiência com a marca, você não tem um vendedor, o provador é abarrotado de gente, você não sabe qual é a procedência daquela roupa, se aquela roupa está sendo feita com trabalho escravo ou não. Ou seja, a gente não tem qualidade e profundidade de experiência. O novo paradigma, ele junta essas duas dimensões que parecem dimensões opostas. E para conectar esse paradigma, eu trago essa tendência que chama Be Their Brand, ou seja, esteja lá a marca. As marcas espertas estão se integrando à vida das pessoas com senso de urgência. Qual que é o maior luxo do nosso tempo? O tempo. As pessoas não têm mais tempo para nada. Né? Todo mundo está sempre com mil coisas para resolver. Então, as marcas, os projetos, os serviços, as empresas, as, start as startups, que conseguirem entender que o tempo é o grande luxo e conseguirem dar acesso, instantaneidade, atalhos, acessibilidade, são marcas que vão se dar bem. Hum, não sei se vocês conhecem o Amazon Go. O Amazon Go é um dos primeiros varejos staffless, ou seja, sem funcionários. Então, através de inteligência computacional, é, artificial, é, enfim, visão computacional, equipamentos inteligentes, você, através de um aplicativo da Amazon Go Prime, você entra no supermercado, faz todas as suas compras, ele percebe o que você está colocando no carrinho e você sai sem fazer fila sem perder seu tempo e é, com todas as compras é, passadas no seu cartão de crédito. Então vamos ver como é que funciona essa nova tecnologia. Pode soltar aí o som. Então, cada vez mais a gente vai ver serviços que tragam essa acessibilidade, instantaneidade e que você não perca tempo. Mas também vão, vão, vai ter espaço para produtos e serviços analógicos. Olha isso. É, um dos maiores problemas da, das novas gerações é uma síndrome nova que chama FOMO. Quem já ouviu falar do FOMO? Levanta a mão. Ih, pouquíssimo. Eu aposto que quase todos vocês têm, inclusive as gerações mais velhas. FOMO é uma sigla em inglês que quer dizer Fear of missing out, o medo de estar perdendo algo. Então são tantas opções, é tanto excesso de coisa, são tantas possibilidades que a gente não consegue mais escolher. A gente não sabe mais o que é certo e errado. Isso vai dando uma ansiedade e vai dando aquela sensação de que a gente sempre está perdendo alguma coisa. Olhando para essa nova síndrome e esse novo comportamento, essa empresa criou esse produto extremamente simples, que é um case, é uma bolsinha onde você guarda o seu celular e tranca o seu celular para, por exemplo, como eventos como esse. Você vai assistir uma palestra, vai assistir um show, vai num festival, você tranca o seu celular para você ter uma experiência de verdade e não ficar simplesmente fingindo que tem a experiência. Então, esse tipo de serviço analógico também são serviços que cada vez produtos também que cada vez mais vão crescer. Opa, nosso terceiro paradigma é o que eu chamo de trust, confiança, sharing, compartilhamento. Sem confiança, sem autenticidade, sem transparência, não existe compartilhamento. Hoje, o consumidor, nós pessoas, somos a própria mídia, nós somos a própria voz. Né? Quando você vai fazer uma viagem, você vai lá no TripAdvisor, você não quer saber o que o hotel está falando sobre ele mesmo. Você quer saber qual a experiência que aquele consumidor teve com aquele estabelecimento. O que importa é você saber como é que o consumidor se relacionou de verdade com aquele produto ou com aquele serviço. A mesma coisa no Airbnb. O anfitrião é avaliado, mas o hóspede também é avaliado. Então, se eu deixar a casa do meu anfitrião uma bagunça eu também sou avaliada e da próxima vez eu não consigo me hospedar tão bem na casa de outro anfitrião. Com isso, eu trago para vocês uma tendência que chama esse mundo, né, onde tudo está combinado, onde os canais online, offline, o digital, o tangível, o intangível, estão cada vez mais convergindo. Não existe mais o mundo virtual e o mundo real, existe um mundo só. Quando eu moro em São Paulo, então em São Paulo tem muito trânsito, eu todo dia, quando eu vou trabalhar ou vou para algum lugar, eu uso o Waze. O Waze é um bom exemplo. Quanto mais pessoas compartilharem, quanto mais confiança houver para compartilhar, melhor fica o serviço. E aí o que acontece se há trânsito? O aplicativo me avisa para eu mudar a rota. Eu não mudo a, a rota virtualmente, eu mudo a rota fisicamente. Né? Então, perceberam como os dois mundos cada vez estão mais conectados? E aí, com isso, eu trago para vocês é, esse case do Google Home, dos assistentes virtuais. Vocês já devem ter ouvido falar. Quem já ouviu falar dos assistentes virtuais? Mais gente. Os assistentes virtuais vão invadir, literalmente, o mundo profissional e as nossas casas. Esse aparelhinho aqui, que é acionado por comando de voz, ele vai se integrar a todos os aparelhos da nossa casa. Desde a televisão, a Netflix, o celular, e a gente vai poder controlar a luz, vai poder ter acesso à meteorologia, vai faz poder fazer pesquisa na internet, vai poder acordar os nossos filhos à distância, enfim... Tudo vai poder ser feito através desse é, aparelhinho. E olha só esse serviço inteligente. É, alguém pensou nesse aplicativo para pessoas que viajam muito, frequentemente? Esse aplicativo faz o seguinte. A empresa, ela fisicamente vem pegar uma mala de roupas que você queira para viajar. E ela armazena todas as roupas e itens que você quiser num depósito físico, e vai catalogar todas as roupas no seu celular através do aplicativo. Uma vez que você queira viajar, você abre o aplicativo, faz a sua mala virtualmente, clicando nos itens que você quer, e aí você fala para o aplicativo da onde você está saindo e para onde você vai, e você viaja sem mala na mão, ou seja, tudo é despachado para o seu destino final. Vamos ver como isso acontece. Solta o som aí para mim. Né? Eu que viajo muito, eu quero um desse, né? já. E o nosso último paradigma é o que eu chamo de único e universal. É, aquilo que é único, aquilo que tem uma identidade única, consegue se universalizar. Dentro desse paradigma, tem uma tendência muito forte ligada à inovação, que é a tendência da diversidade. Diversidade não é mais um tema de nicho. Diversidade é um ponto de partida para as empresas, organizações pensarem em estratégias para ficar mais perto das pessoas, mais perto do consumidor. As novas gerações, elas não aceitam mais não inclusão. As novas gerações têm uma visão mais aberta do mundo. Né? Diversidade para a inovação acontecer, a gente precisa realmente ter um time que seja diverso. Tanto de diferenças de sexo, diferenças de idade, né? Essa, essa troca transgeracional é super importante. E aí todos os temas, desde empoderamento feminino, é, todos os temas de diferenças de gênero, diferenças de sexo, diferenças raciais, o tema da imigração, dos refugiados, tudo isso é muito importante. Inclusive a inclusão social, né? E aí com isso... Eu trouxe uma, um case para vocês verem de uma marca que fez uma ação super interessante num bar de São Paulo falando justamente, chamando atenção para esse tema da diversidade. Uma marca hoje, um empreendedor, uma startup, tem que tomar uma responsabilidade sobre algum tema que muitas vezes é um tema cabeludo, que ninguém quer falar, mas é importante tomar partido hoje. Então vamos ver como que essa marca se comunicou. Pode soltar aí o som. Agora tá é 580. O que é que que isso gente? aqui, né? Ontem não tem nada com esse cardápio. Subir os preços. O que é isso, gente? Mais 30% para homens. Tem que pagar mais 30% que eu sou homem, isso. Same Incrível, né? Pode bater palma, tanto mulher como homens. É, a criatividade, primeiro que é super criativo e depois você toma partido, você fala mais perto com as pessoas e com o consumidor quando você toma uma responsabilidade. Para mim, a grande mudança de paradigma em termos de diversidade é essa marca que chama Mattel. É uma das maiores marcas, empresas que produzem brinquedos. E na minha época, a Mattel produzia uma só Barbie. E a Barbie era linda, alta, magra, loira, com uma cinturinha desse tamanho, um modelo impossível de ser alcançado. Então, o que, que acontecia? As, principalmente as meninas que brincavam com essa Barbie, nunca imaginavam que elas poderiam chegar lá. É um modelo aspiracional, é um modelo quase que impossível, e um modelo de muita frustração. E olhando então essa nova geração e como essa nova geração já pensa diferente, a Matel fez todo um novo posicionamento e olha o que aconteceu com os produtos. São produtos hoje, são bonecas que têm biotipos diversos, né? alta, magra, baixa, com diferenças raciais e é, eles também criaram uma campanha belíssima com meninas reais entre 8 e 9 anos, e perguntaram para essas meninas o que, que vocês querem ser quando vocês crescerem. E deram a possibilidade delas dizerem o que, que elas querem ser quando crescerem. Então, a ideia da marca é quando você brinca com uma Barbie que é diversa, você dá a possibilidade para uma mulher, para uma menina também pensar coisas diversas. Vamos ver essa última campanha? Pode soltar. Olá, meu nome é Marina e eu vou ser a professora de vocês hoje. E eu vou falar sobre o cérebro. Oi. Olá, eu serei sua veterinária hoje. Tá brincando? Não, eu sou a doutora Joana, viu? Tá bom, doutora. Ah, certo, deixa eu examiná -lo. Bom dia a todos, eu sou a nova treinadora de vocês, meu nome é Carla, muito prazer. Hoje foi um dia fantástico no escritório Você não vai acreditar no que aconteceu Consegui um novo negócio que eu queria Você já viu ele voar? Já vi ele o quê? Voar Não Meu gato sabe voar Ok O cérebro dos cães não pensa tanto quanto o cérebro dos seres humanos Porque não há ensino médio pra cães Este é o Thomas, o Triceratops Thomas tem um ano de idade o Tiranossauro Rex L tem mil, milhões, anos de idade. Pulem como um unicórnio! Mais alto! Mais alto! Já estive em Nova York, na Transilvânia e na Pensilvânia. Podemos pensar e fazer um monte de coisas com o nosso cérebro. Agora, alguém sabe qual é o tamanho do cérebro? Alguém? Isabel é médio, médio. Muito bem. Então tá dada a mensagem aí de diversidade e para terminar que já estão me matando aí com o tempo. Esse é um quadro para a gente ver o que muda do passado e o que permanece, né? O que vai ser esse futuro? A gente passa de uma ideia de um consumo de status para um consumo de autenticidade de uma ideia de visibilidade, simplesmente da imagem, do persuasivo, para uma ideia da credibilidade. É importante, muito importante, ter autenticidade. Para uma ideia de identificação com convocação, inclusive chamar né, o público para co-criar com vocês. Numa ideia de aparência para experiência, do individual para o colaborativo do evento, né? ao invés de vocês ficarem apagando fogo ali todo dia, de terem uma ideia de um projeto, um projeto a longo termo, né? de, de saberem onde vocês querem chegar, com proatividade, não só persuadindo as pessoas e o consumidor, mas com confiança, e com uma ideia de uma economia híbrida, que é a economia do freemium. O que é a economia do freemium? As pessoas não pagam mais por aquilo que é gratuito. Né? fazer download de música na internet é gratuito, ninguém quer pagar para isso. Mas o mesmo consumidor vai no show do seu artista preferido e ele paga, assim muito caro para assistir esse show. E a mesma ideia do Spotify, você entra free, você entra grátis, mas depois, se você quer aceder a um conteúdo mais premium, você paga. E ao invés da gente pensar em luxo, luxo sempre foi feito para poucos, para a gente pensar em excelência, qual o melhor que eu posso fazer, com o melhor preço final e com os recursos que eu tenho à mão. E para terminar, eu gosto muito dessa frase do Frei Beto que diz assim, que nossos avós viveram uma época de mudanças, mas a gente está vivendo realmente uma mudança de era e de época. E essa mudança não tem mais volta, ela é veloz, exponencial, né, como a gente viu aqui. E... As pessoas que não estiverem conectadas com essas tendências, com esses paradigmas, com esses novos comportamentos, vão estar fora desse futuro. E aí, eu deixo aqui meus contatos, quem quiser me seguir aí no Instagram, compartilhar, fazer perguntas. Muito obrigada aí pela presença de todas e quem quiser conversar comigo, eu estou por aí. Obrigada.